Esse cara chato tá em todas as festas da tá nossa casa. Todas as festas. Vocês sabe meu nome, você é o nome dele, a gente nunca se falou. Diz aí, David, pro making off. O que você tá fazendo? Isso aqui é uma pesquisa de campo. Explica pra mim o que é o nosso projeto falando pra mim. A ideia do projeto é gravar um curta-metragem road world movie que explora as fronteiras em documentário e ficção com a intenção de refletir sobre identidades não normativas dentro de uma perspectiva LGBT latino-americana gravado enquanto viajamos de combo pelo Paraguai, e Argentina e Chile. A brisa toda é montar um filme de busca onde a gente mescla os limites entre os gêneros de ficção e documentário. A gente vai brincar com a questão do documentário, onde a gente vai colher depoimentos sobre pessoas que já se foram ou que passaram pela vida de outras pessoas. E em cima desses depoimentos, a gente vai recortar a imagem do amigo que está sendo buscado, que é o Fernando, no caso. Fernando decidiu que o no nomadismo seria sua forma de vida. Ele sempre procurou formas de fugir das opressões cotidianas. Viajar e viver do que a vida lhe oferece foi a solução encontrada por ele. Fernando mantinha um pequeno blog com atualizações que se tornaram cada vez mais escassas até que há dois anos atrás postou sua última atualização, que Alice e Pedro tomaram como ponto de partida para sua busca. Pedro, Alice e Fernando não se enquadram em padrões estabelecidos pelo sistema capitalista, heteronormativo e patriarcal possuem suas identidades negadas e sistematicamente oprimidas ao longo da história, dentro e fora do contexto latino-americano. Na estrada, eles encontram um alívio das opressões cotidianas. A nossa ideia também é quebrar com os limites do que seriam as fronteiras, né? e nesse caso criar uma proposta de cartografia que não se baseia em mapas, mas sim em imagens afetivas.